E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, o meu produtor, Danglar Duarte, vai levar vocês para um tour na videolocadora Cats Video de São Gabriel, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Ele vai mostrar todos os detalhes da loja para vocês e em seguida vocês vão ver o que eu consegui comprar de lá, visto que o dono não queria desapegar.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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Danglar Duarte e eu vou contar para vocês como ocorreu esse tour na Cat's Video que é uma locadora de São Gabriel RS, a minha cidade natal Eu conhecia a Cat's Video por volta de 2003, 2004 quando meu irmão comprou o primeiro videocassete nosso primeiro videocassete foi por volta de 2003, 2004 e ele passou então a ter essa jornada de locar, locar filmes nas locadoras da cidade uma delas foi a Cat's Video uma das primeiras locações na, na Cats Vídeo que eu me recordo foi do filme em VHS da Guerra de Canudos, que é um filme brasileiro com Cláudio Abreu, José Wilker e um grande elenco, um filme bastante longo até. Já nessa época que ele alugou o Guerra de Canudos, eu me lembro que a locadora já estava vendendo os VHS. E na saída da porta, enquanto meu irmão procurava mais uns filmes, depois que a gente tinha escolhido juntos o Guerra de Canudos, Uh, eu encontrei um cesto com VHS a R$ reais e, para minha surpresa, tinha três filmes nesse, tinham três filmes nesse cesto que eu gostava muito, que passavam na sessão da tarde, que eram O Correndo Atrás, O Ela é Demais e O Volta Por Cima. Eu me lembro que nesse dia eu voltei em casa correndo, juntei o dinheiro que eu tinha e consegui levar uma decisão difícil entre os três filmes. Eu levei para casa O Ela é Demais correndo atrás. Uma semana depois eu voltei lá e busquei o, o Volta por Cima, que eu gostava muito também. Logo depois, meu irmão se mudou e a minha mãe comprou o nosso primeiro aparelho de DVD. E eu lembro que meu irmão levou junto com ele o videocassete, óbvio, né? Era dele. E um tempo depois, a minha mãe ganhou de um, de um amigo dela uma caixa cheia de VHS. Dentro desses VHS tinha uma Simpatia que eu roubei pra mim Sem meu irmão saber, meu irmão nunca soube da existência desse VHS Voltando pra história do tour na Cats Video Eu voltei a São Gabriel em dezembro de 2019 E conversando com minha mãe sobre as locadoras de lá Eu perguntei se a Cats Video ainda existia Ela me disse que não se recordava, mas achava que sim Então numa sexta-feira de manhã, nós fomos ao centro e passamos pela pela Catch's Video. No primeiro momento, quando a gente passou, tava a porta estava fechada. Então eu imaginei que a locadora já não existisse mais. Aí eu me aproximei um pouco do, do vidro e eu pude ver que ainda tinham na, na locadora os banners, tinham alguns cartazes de filmes e display também, além do, dos filmes né, em Blu-ray e DVD. Então a locadora ainda existia, só não estava aberta. Eu liguei para o Marcelo para perguntar se ele gostaria que eu, eu filmasse a locadora ou até comprasse alguns filmes para ele. Ele me disse que sim. E aí, nesse momento, enquanto eu estava olhando a, a fachada da, da Cats Vídeo para ver como é que eu filmaria aquela fachada, uh, a minha mãe pegou, se aproximou do vidro e ela fez assim no vidro. Ela pôs o rosto no vidro, ficou olhando para dentro e... Nesse momento, não sei porquê, o filho da dona da locadora, ele desceu e encontrou a minha mãe ali. Aí nesse momento eu vi que ela estava conversando com alguém. Aí ele disse pra ela, ela perguntou para ele se a locadora ainda estava funcionando. Ele disse que sim e que ele ia chamar a mãe dele, que no caso seria a dona da locadora. Nesse meio tempo que a gente ficou esperando a dona descer, eu peguei a câmera e filmei a fachada. Logo depois ela abriu a locadora para nós e ela contou que... A CATS Vídeo, a primeira vez, eles botaram os filmes à venda, depois eles fecharam, eles abriram de novo, botaram mais um pouco de filmes à venda e fecharam de novo. E agora eles estavam reformando, reformando uma parte da locadora ali, para colocar os filmes em exposição de novo e colocar eles à venda de novo. E Só que ela me disse que o, o marido dela, que no caso é o dono da locadora, e era o sonho dele, sempre foi o sonho dele ter uma locadora. Então, em 98, eles abriram a locadora em outro lugar, com 100 filmes disponíveis para locação. E desde então, eles mudaram para ali, né? Que eu me recordo dos anos 2000, eles mudaram para ali, construíram ali o prédio, e a locadora funciona ali. Ela me disse que era o sonho dele, então, e que ele era muito apegado a esses filmes. Tanto que ele desse acervo de filmes para locação ele levou para uma chácara 900 filmes então que era que estava um pouco difícil de convencer dela e do, e do filho convencerem ele a a vender aqueles filmes e enquanto a minha mãe conversava com ela depois dessa história toda que ela me contou da locadora eu comecei a, a filmar os filmes que estavam disponíveis ali em, em DVD e, e Blu-ray eu filmava e enviava por Marcelo, pro Marcelo ver pelo Whatsapp, eu filmava, fotografava e mandava para ele para ele escolher ali do, dos filmes que ele queria que eu, que eu comprasse depois a mesma coisa com o cartaz, a dona foi abrindo e mostrando os cartazes que, que de filmes que tinham ali para vender e o Marcelo ia escolhendo pelas fotos que eu mandava pelo Whatsapp enquanto isso também, enquanto eu ia escolhendo os filmes e filmando os primeiros que eu escolhi ela foi pulindo na, na maquinazinha de polir eu passei o contato da, da dona da locadora para o Marcelo e eles conversaram um pouco para o WhatsApp também sobre a possível venda de novos filmes e cartazes e ela ficou de, de retornar caso o marido dela fosse disponibilizar mais filmes ou cartazes para venda ou para falar da, do retorno da, da abertura da locadora mas até o presente momento da, não, não, teve, não se teve esse retorno Agora nós vamos mostrar os cartazes e, e filmes que que foram comprados no, no dia desse tour na Cats Video. O primeiro filme é o drama francês Indochina, que foi o vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1993 e foi dirigido por Regis Wagner. Tem Catherine Deneuve, também indicada ao Oscar de Melhor Atriz daquele ano. O DVD foi lançado pela LW Editora, que na época era vendido por R$ 9,90 e tinha os montes nas lojas americanas. O próximo é o espanhol Abraços Partidos, escrito e dirigido por Pedro Almodóvar e com Penélope Cruz e Rubem Acandiano no elenco. O DVD foi lançado pela Universal, ainda de Pedro Almodóvar, Fale Com Ela, que foi indicado ao Oscar de Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original em 2003. O filme é estrelado por Javier Câmara, Dario Grandinetti, Rosário Flores e Leonor Watling. A Pele de Vênus é um drama dirigido por Roman Polanski e com Emanuele Sagner e Mathieu Amalric no elenco. E conta a história de uma atriz que luta para convencer um diretor de que ela é a pessoa certa para interpretar a protagonista da mais nova peça dele. Também pedisse filme francês dirigido por Xavier Dolan. Eu Matei Minha Mãe, estrelado por François Arnaud, Suzane Clemente e Patrícia Doulasne. E trata-se de um filme semi-autobiográfico. O Quarto do Filho, dirigido por Nani Moretti, tem no elenco Nani Moretti, Laura Morante Jasmine Trinca e Giuseppe Sanfelice, e fala sobre um psicanalista e sua família lutando para superar o trauma da morte acidental de um dos filhos. E finalizando, outro Snapcase da Warner, o Closet, de Francis Weber, com Gerard Depardieu, Daniel Antoril e Thierry Lhermitte no elenco. Nesse tour eu consegui cada DVD por apenas 5 reais e cada um dos pôsteres apenas 2 reais. vocês acharam dessa... Que na mostra que eu trouxe infelizmente a nossa negociação não evoluiu porque o dono estava com muita dificuldade eu entendo de desapegar do acervo então pelo menos fica aqui nesse vídeo o registro da história de uma locadora que alegou muitas famílias na época em que ela existiu então caso você não seja inscrito aqui no canal clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição ativa o sininho para saber quando outro vídeo tiver no ar dá uma